Okay. Thank mm -hmm. you. Thank you. Essa palestra aqui é a matemática da música. Como é que o sistema musical se organiza? Como é que a gente divide nota, escala, intervalo? Deep down in Louisiana, close to New Orleans We're back among the wungs among the evergreens Still to look, I've been a little maid of her We're leaving the point, Amy Johnny B. Good Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny, be good. His mama told him someday you will be a man. A band. Many people comes from miles around to hear you play guitar until the sun goes down. Maybe someday you will be the light to hear you play guitar until the suns go down. Go go go, Johnny, go go go, go Johnny, go go go, go Johnny, go go go, go Johnny, go go go. go Johnny Beguerra Mama told him someday he will be a man, and he will be the leader of a big band. Many people comes from miles around to hear you play guitar until the sun goes down. Maybe someday you will be the light to hear you play guitar until the sun goes down. Go go go, Johnny go go go, go Johnny go go go, go Go, go, go, Johnny, go, go, go Obrigado, palmas aqui para o nosso Darth Vader. <risos> Ainda não está na hora, né? Ainda falta cinco minutos. Quem é que é músico? Deixa eu só ir entendendo aqui ó, um recorte da plateia. Toca o quê? Piano? Oh, que beleza, vai gostar desse tema aqui, hein? Esse manja tudo, vai me ajudar, hein? Baixo? Põe. Gosto, já gostei dele, que era o cara que tava vendo o instrumento de seis cordas aqui e já sabia que não era uma guitarra <risos> Começa Tá Todo lugar que eu vou fazer essa palestra, os caras falam assim Pô, que guitarra tá bonita <risos> Aí eu fico assim, é, pois é, né Nem é culpa deles, né, a culpa é minha Porque o cara resolve ser baixista e tocar um baixo de seis cordas É pedir para ser confundido com um guitarrista mesmo Mas é isso Vamos lá, então vamos dar o start Seguinte, pessoal, eu cheguei aqui e, e, e eu não esperava, mas tive uma grata surpresa. O Felipe Gonzalez, que é o curador aqui da Campus Party, toma conta desse espaço Educação do Futuro e Crianças Hackers. E aí, ele também tem um talento musical que vocês vão ver. E me apresentou o Lewis, que é um cara de poesia cantada, composta na hora, sabe aquela lance de batalha, Batalha de hip hop e tal, mas o cara é poeta Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma palestra um pouco mais curta do que seria Vou falar só uns 25 minutinhos Sobre a parte teórica da música E depois eu vou chamar esses caras para vocês verem Que legal o trabalho deles Então vou encurtar a parte de conteúdo para a gente se divertir um pouquinho junto Nesses 40 minutos que eu tenho aqui Muito bem, meu nome é Ney Neto Eu sou músico Antes de tudo músico né mas eu também sou diretor aqui da Campus Party. Sou diretor de inovação da Campus Party. É... E aí já tem uma coisa muito interessante, né? Porque quando me convidaram para ser diretor de inovação da Campus, eu falei assim, cara, como é que se inova na Campus Party? Não é? Na realidade, eu trabalho na MCI, que é a agência de eventos que organiza a Campus Party. E o desafio era muito grande, porque como é que você inova numa Campus Party? Não é pela tecnologia. É? Então, a primeira coisa que eu falei foi assim, bom o desafio aí é inovar fora da tecnologia. E como é que você inova fora da tecnologia? Você inova na arte, você inova no impacto social, você inova na sustentabilidade, tem várias maneiras de inovar. A inovação ela é quase sempre associada à tecnologia. Só que, pessoal, fogo não é tecnologia e era uma grande inovação. O dínamo não é tecnologia e também era uma grande inovação. Então, música pode ser inovação, Pode e muito. Tem aqui meus amigos pianistas, baixistas, guitarristas que não me deixam mentir. E aí, eu montei essa, essa, essa palestra para, em todas as campus partes que eu vou, não falar de tecnologia. Falar de arte. Falar de música. Eu gosto muito dessa interpretação da música do James Sylvester Que ele fala que se a, a música ela é a matemática dos sentidos. Porque tudo que você escuta ela tem uma organização por trás que é precisamente matemática. Sabe aquela história de 2 mais 2 é 4? Na música, também. Dó mais Sol mais Si é um acorde de Dó. Então ela é muito precisa na maneira que ela se organiza. Né? E eu gostei desse coach que ele fala assim, poxa, seria a matemática dos sentimentos. Porque apesar dela ser organizada matematicamente, ela mexe direto com a tua emoção. Mexe direto com a minha emoção. Tem muito estudo no campo de inteligência artificial escrevendo música. Alguém já viu alguma música escrita pela inteligência artificial? Para mim, que sou músico, né, está aqui o Fê, os meninos. Para mim falta uma coisa em todas essas composições. Porque hoje o que se faz é pegar um robô e ensinar tudo que o homem já compôs e aí deixar ele começar a criar a partir daquilo. E tem alguns estudos legais, mas falta uma coisa para o robô que é fora da namorada. Sacaram essa? Qual a diferença da música composta por um humano e por um robô? O robô não chora, não sente dor e não toma fora. Sabe aquela coisa do, do, do, do BB King, aquele blues que te dói na alma assim? Pô, O cara compôs aquilo, depois o terceiro Martini e deprê, triste. Então não tem como competir com isso que é um sentimento humano. Mas a música, pessoal, ela se organiza através disso. Quem já conhecia essa unidade de medida, hertz? Né? Então, pô, claro, aqui todos os músicos, engenheiros, tecnólogos conhecem. O hertz é essa unidade de medir a quantidade de vibrações, de ondas que o seu ouvido recebe por segundo. Então, por exemplo, se eu tocar uma nota lá... Esse é um lá. O lá vibra 440 vezes por segundo. Significa que seu ouvido aí... Recebeu 440 ondazinhas sonoras, o seu cérebro interpretou E aí você reconheceu essa nota como uma nota lá Hertz, olha isso Aqui vocês vão ver os hertz Primeiro que isso foi filmado por dentro de um violão E olha como a corda vai Tremendo essa ondulação, essas ondas, é uma representação visual dos hertz. Como se eu pegasse aqui uma, uma corda e balançasse. Essas ondas é que são os hertz. Animals, really Essa aqui é amazing. a Pop Crum. Crum ela foi a palestrante da Campus Party de São Paulo, palestrante principal da Campus Party, da Party, da Party de, de, são de São Paulo esse ano. E olha que legal esse teste que ela fez, que também tem a ver com Herds. Não se preocupe se você não tiver entendendo o que ela fala, é difícil mesmo, né? mas olha que bacana. Então ela fala assim: eu sou uma, uma violinista, não uma cantora, mas eu fiz um teste com as aranhas, presta atenção. Ah. Ah. ah, ah, ah, ah. Incrível, né? O que estava acontecendo aqui era o seguinte A pop estava cantando uma nota dó Ela tocou dó Outro dó e depois Outro dó, outra oitava acima Quando ela entrou nessa terceira frequência de dó Vou fazer aqui pra vocês Quando ela cantou essa terceira frequência Que já é a terceira dobra de dó Ela entrou numa faixa de hertz Só pra explicar o hertz isso que a aranha acha que é o zumbido de uma mosca passando. Então, o, o, a aranha interpreta aquele, aquele zumbido hiperagudo como um inseto se aproximando. Por isso que ela entra em posição de defesa. O que eu quero que você entenda aqui é essa questão dos hertz. Quanto mais aguda é a nota, maior a quantidade de vibrações por segundo. Certo? Vai ficando comigo. A escala diatônica que todo mundo conhece, dó, ré, mi, fá, sol, lá, Todo mundo conhece isso. É, quase a gente já vem nascendo, a gente já nasce sabendo isso, né? Então essa aqui é a escala de Dó. A gente procurou um jeito de facilitar a escrita musical colocando uma letra para cada uma das notas. Então começamos ali pelo Dó, o Dó é a nota C, você está vendo ali, a, cifra, a cifragem da nota Dó é um C, e aí a gente segue, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E como eu falei que eu ia falar de matemática, a gente também usa graus para medir. Intervalos Então, por exemplo, eu pus ali embaixo para vocês Dó Dó é o primeiro grau da escala O segundo grau Ré Terceiro Mi Quarto Fá Facinho, né? Então você vai vendo ali o intervalo vai subindo Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo Cada uma dessas notas tem uma quantidade de hertz diferente Conforme ela vai subindo na escala Olha, opa, aqui ó. Então você vê lá, lembra que o C é Dó. O Dó, 264 Hz. O Ré 297. O Mi 330. O Fá 3052. E vai aumentando a quantidade de vibrações por segundo conforme a nota vai ficando mais aguda. Isso aqui que está grafado é isso aqui, ó. Dó, 264 Hz por segundo. Do Dó ao Dó, subindo intervalo por intervalo. Primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto... Se você é um cara perspicaz, você já percebe o seguinte, corda solta é um Lá. Conforme eu for apertando, vai aumentando, né, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e vai indo. Logo, usa a sua perspicácia para pensar o seguinte, a corda solta é desse tamanho. Conforme eu pressiono ela no meio, ela fica mais esticada, mais rígida em relação aqui à ponte. Isso aumenta a quantidade de vibrações, a quantidade de hertz a cada vez que eu firo a corda, né? Que eu toco uma nota. Então, lá, se eu tocar aqui, a distância está mais curta, logo a corda está mais enrijecida, logo eu tenho mais hertz sendo produzidos quando eu toco, logo a nota é mais... Aguda! Caramba, que público esperto. Eu nunca tive uma audiência tão inteligente musicalmente. Vou mostrar para vocês a orquestra da Disney sendo afinada em 440 Hz. Todos os instrumentos sendo colocados na mesma frequência através da nota Lá, 440 Hz. Isso é só afinação. Bonito, né? Vamos seguir aqui. Agora virou aula de matemática mesmo. Tenho que matar cobre e mostrar o pau, né? Se eu tô falando isso daí, eu tenho que provar pra vocês que a história é verdadeira. Pois bem. Volta lá, camarada. Essa história aqui não começou... Não fui eu que inventei, tá? Essa, essa organização intervalar de notas começou na Grécia Antiga com Pitágoras. Por isso os meninos que são músicos aí estudam um negócio chamado escalas gregas. Jônio, eólico, dórico, frígio, mixolídeo... Porque o Pitágoras começou a estudar esse negócio do intervalo da nota usando tripa. Então ele pendurava uma tripa de lá aqui e começava a estudar essa divisão. Quanto mais eu estico a tripa, mais alto fica o som. E ele chegou a uma conclusão muito interessante que eu vou mostrar para vocês. A curiosidade do Pitágoras com música começou porque ele morava do lado de uma ferraria, isso é história verdadeira. E aí ele ficava intrigado porque o ferreiro batia, fazia pim, e depois ele batia com outro martelo e fazia pim, pim, pim, pim, pim. Ele ali, filósofo, estudioso, matemático, começou a pensar assim, Pô, que, por que, que isso acontece? Né? A diferença do, do, do, do metal, do tamanho do martelo, produz um som diferente e ele teve essa, essa ideia de começar a estudar a tensão através de uma tripa. O Pitágoras chegou na conclusão que o intervalo entre o primeiro grau e o quinto grau é o intervalo perfeito para o nosso ouvido. Um parênteses, tudo que eu estiver falando aqui hoje funciona para a música ocidental, essa música que a gente conhece, ouve na rádio. Por quê? Porque na música... Que, que é isso? Porque na música oriental, na música oriental existem subdivisões... De quarto de tom. Então você não tem dó, dó sustenido, ré. Você tem dó, meio dó, dó sustenido, meio dó sustenido e ré. Você tem subtons entre os tons. Então não funciona essa, essa teoria de Pitágoras. Mas no caso da Western Music, a música ocidental que a gente ouve, ela é dividida dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E tem os intervalos, os acidentes, que são os bemóis e sustenidos. Pois bem, o Pitágoras chegou à conclusão de que o intervalo de primeiro grau e quinto grau era o intervalo perfeito para o ouvido. Ele chegou naquela ocasião a dizer que foi um intervalo de notas dado ao homem por Deus. Olha que grave isso, hein? Sério, né? O Pitágoras falando uma coisa dessa Eu vou colocar pra vocês ouvirem, vocês vão ver como o seu ouvido é simpático Mas antes, me ajudem aqui uma coisa Se eu falei que o quinto grau, essa é difícil, hein? O quinto grau é perfeito ao nosso ouvido comparado ao primeiro Vamos fazer um, um, uma gincana aqui O meu primeiro grau é dó, qual vai ser meu quinto grau? Sol Parabéns aí, matou rapidinho Meu primeiro grau é lá, qual vai ser meu quinto? Matemática pessoal, não é música é, Vamos lá, lá, si, dó, ré, mi Vou fazer outro exercício aqui Meu primeiro grau é ré, qual é meu quinto? Vai comigo Ré, mi, fá Então vocês já estão saindo aqui da Campus Party hoje sabendo o que é uma quinta Vamos lá, mais uma Meu, primeiro, meu Minha primeira nota é um mi qual vai ser minha quinta? Mi. Si. Perfeito. Agora vê como fica no ouvido. Estou tocando um dó, tá? Isso é um dó. Ainda está sem a linha de baixo. Agora, olha a linha de baixo eu vou tocar. Primeiro grau que é dó. E a quinta. Acostuma com o primeiro grau, ó Completou aí a mistura? Harmônico, né? Vou tocar a quinta, então, ó Seu ouvido não é... Já, já não reconhece isso de cara? Acontece muito na música ocidental. Esse intervalo de tônica e quinta. Primeiro grau e quinto grau. Vocês já ouviram isso? Primeiro grau e quinto grau. Imediatamente é fácil para o seu ouvido identificar, aceitar, curtir esse som, não é verdade? Todas as notas são assim, imagina que eu começar a misturar umas notas, tipo isso aqui, ó. Tá gostoso essa? Por causa dessa relação intervalar que eu vou mostrar pra vocês. Então daí, o Pitágoras fez essa tabela de relações. Onde ele descobre que numa escala Alguns graus, através da fita métrica, você consegue achar um grau. Quero fazer um teste valendo aqui com vocês. Só para ver se eu não estou falando um monte de caô. Quero ver se vai funcionar. Então, preciso de um voluntário. alguém, algum dos meninos não músicos, por favor. Qualquer um de vocês que queira vir aqui ver se a, minha, se a teoria de Pitágoras funciona. Por favor. Vem aqui, boy. Pode ser. Pode ser. Vem, vem, vem. Não tem vergonha não. Vem cá. Vai dar certo, certeza. Já fiz isso um monte de vez. <risos> Qual o seu nome? Uma salva de palmas aqui pro o Felipe. Grande Felipe. Primeira vez na Campus Party? Não? Já veio antes? Parabéns, hein? Esse sim aqui é o futuro do Brasil, hein? Já veio mais de uma Campus Party. Então, assim. Olha ali aquele quadro. Está dizendo que dois terços de uma escala é uma quinta. Está dizendo que a metade de uma escala é uma oitava. Para ficar fácil aqui para o nosso amigo Felipe, que série você está, Felipe? Sétima série. É bom de matemática? Então faz de conta que essa aqui é a nossa corda. Segura aí. Essa é uma corda. É uma escala. Então ele está dizendo o que nesse quadro? A metade dela é uma oitava. Qual que é a oitava de lá, pessoal? Ah, garota! Certo? Então, se o Lá 440, a oitava vai ser 880. Então o que está dizendo ali no quadro? A metade é a oitava. Aí está dizendo que dois terços é a quinta, ou seja, eu vou pegar minha escala aqui. Um, dois, três, dois terços. Aqui vai estar a minha quinta. Certo? Vamos ver agora na prática. Então, num instrumento temperado, como é esse daqui, instrumento temperado significa que ele já tem os trastes, as casinhas já mostram quais são as notas. Eu tenho que medir essa escala? Fica aqui comigo, hein? Você é meu, meu, meu assistente de palestrante. Palestrante mirim. Muito pesado? Muito? Ó, oh, papai, ficou bem, hein? Acho que tem um, tem um... Com a camisa do Iron Maiden aqui, ó. A gente vai mostrar ele pro Bruce Dickinson. Acabou. Já vai tocar no Iron. Então eu vou ter que medir essa escala daqui, ó, pessoal. De onde acaba a tensão. Onde eu enrosco a corda. 92 centímetros. Agora o Felipe vai aprender a tocar música. Essa corda aqui, ó, solta, é um lá. Tá aqui o lado Felipe. 92 centímetros tem a escala. Onde deveria ser a metade? Ah, 46. Cara bom de matemática aí, hein? vocês estão vendo solta presa Ó, oh, ele tocou uma casa para trás 46 Felipe ó aí garoto solta presa quem é que conseguiu ouvir é a oitava perfeita hum, hum. lá e lá 440 880 vamos fazer o teste da quinta agora que é um pouco mais difícil Cadê meu matemático? Me ajuda aqui. Com dois terços dos 92 centímetros. Agora, agora, agora ficou difícil. 31. 62, 93. Está quase. Vai. 31 e um pouquinho. Agora eu vou ajudar ele, tá bom? Fica mais fácil aqui a tocar. Uma salva de palmas aqui. Muito obrigado, Felipe pela participação, pela coragem, vocês entenderam mais ou menos o que aconteceu? Ele tocou a mesma coisa que eu tinha tocado antes, eu tinha feito em dó, bom, pom, pom, pom, pom, aí ele veio aqui mediu e os 31 centímetros que dá dois terços da minha escala deu exatamente a nota mi. A nota mi é a quinta do lá, lá, si, dó, ré, mi. Tá dando para entender? É muito difícil. Vocês vão poder chegar em casa de vocês, pegar um instrumento e começar a achar nota só com a fita métrica. Quero falar com vocês do. Fê, como é que tá aí? O poder da música no nosso cérebro. Eu não vou fazer os pulinhos aqui porque ia ser meio ridículo, mas olha que legal. Expectations. você viu? <risos> Aí não dava. Não é genial? Quem sabe um dia ele vem para a Campus Party fazer isso, porque eu não ia ter esse fôlego de ficar fazendo os pulinhos, não ia rolar. <risos> Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é que o seu cérebro ele já é pré-programado a reconhecer essa relação entre as notas. Por isso quando o Felipe veio aqui e tocou... Parecia até que ele já tocava. O seu cérebro está fazendo uma linha de baixo aí porque a sua cabeça já é programada para reconhecer esse intervalo de primeiro grau e quinto grau e aceitar isso bem. Aí o negócio começa a ficar apertado quando você olha o, o quadro todo. Aqui você tem todos os intervalos. Se você pegar, no, no, no, por exemplo, na sétima, olha isso, 8, 15 avos de distância. É meio, né? É quase pertinho, se você for ver, é, é próximo, né? Está quase dando a volta. Começa a causar esse tipo de, de som aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ele, ele fica ruim. Vou tocar um Dó. Junto com a sétima dele, que é o Si. Vai ficar assim, ó. Soa um pouco estranho, não é? Você tá pegando lá o primeiro, tocando o intervalo, né? A, a primeira nota, a raiz, tocando junto com essa sétima. Então ele tem uma... Essa, é, a subdivisão é muito pequenininha, muito próximo, por isso que dá esse tipo de choque. Aqui eu acho que já fica muito confuso, já, não vou passar isso para vocês, mas aquela primeira parte do, da tônica, da primeiro grau, terça, é, ela é mais fácil de assimilar. Quem aqui escuta a música sertaneja? Que alegria! <risos> A música sertaneja ela, ela, ela, ela, ela tem uma inspiração do country music, onde você tem duas vozes, uma cantando uma tônica e a outra cantando uma terça. Né? Então os dois cantores eles cantam a mesma linha melódica, sendo que um tá nessa nota aqui e o outro tá aqui, ó. Então é bem harmônico, né? Ele soa bem junto, ó. Assim é a música sertaneja. Imagina se fosse assim, ó. Não rola, né? Então, tem essa, essa questão de como é que o ouvido aceita a relação de intervalo. Isso também é um pouco difícil. Vou pular. Batam uma foto, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre esse tema da matemática por trás da música. Tem algum professor de matemática aqui? Não? Ah, ufa! <risos> porque senão fica ruim para mim, né? Então, se você, se você gosta de matemática e fica interessado por esse tema, procura um pouco mais desse, desse sujeito, porque ele explica perfeitamente como é que a coisa se organiza. Por acaso, se você ficar curioso também de saber quem sou eu tá ali. Também você pode tirar uma foto, também você pode ter meus dados. Meu disco tá grátis para você fazer download na internet. Fica à vontade, você vai me conhecer mais ali também. E agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. A parte de conteúdo era esse, eu vi que eu dei uma aceleradinha para passar mesmo para vocês na medida aqui, para você sair daqui já sabendo, você já pode achar o quinto grau de qualquer nota, cara. Mas já aprendeu aqui, me qual é o meu quinto grau? Mi, Fá, Sol, Lá. Vocês já aprenderam isso. Vocês já aprenderam também como você pegar uma fita métrica em casa e achar uma nota no instrumento musical. E o Felipe já aprendeu até que ele tem talento para ser baixista. Agora, <risos> eu quero chamar aqui ao palco, por favor, o Felipe Gonzalez e o Lewis. Eu vou pedir para vocês receberem eles com uma salva de palmas. Então, o Lewis, é... o microfone é dele agora. Boa tarde. <laughs> Whoa, it's your right, your right, right, Arba Campos pare, pare, pare, pare. party aqui tem arte, Campos pare. Também tem arte. Prepare.. Prepare.. Prepare... ah, Prepare, prepare, prepare seu ori E obre, e obre, e obre, e Felipe e obre, e e Agora, no caldeirão verde amarelo, no ah, ah, ah, ah, ah. caldeirão verde amarelo, eu descobri tudo de belo. Dolo do ludu ao maracatu, no crescente fértil da aldeia azul. Tem o tal canibal musical, fazendo batuque universal. Tem vai vai samba nipônico, hip hop amazônico. Neste gueto tem violino, a torcida canta o hino. Tem gente daqui e de lá, Europa, África, Ásia, América. América, nesse caldeirão, tem, tem, nesse caldeirão, nesse caldeirão, tem, tem, nesse caldeirão. Nesse caldeirão, ó. tem, tem, nesse caldeirão Tá fraquinho, nesse caldeirão, ó, tem, nesse caldeirão É coisa desse chão, no mesmo caldeirão cu e caberimbal, zapumbi e violão É coisa desse chão, no mesmo caldeirão a batapá, caldo de cane, ó esse lindo mosaico de pele, a terceira visão não repele Tem mulato, cafuso, mameluco, deixando o racismo confuso e maluco Tem a na aquarela, flores de todas as cores na tela A capital é mística, a culinária artística ah, ah, ah, ah, ah, ah, Que brisa sair aí <risos> Nesse caldeirão Ó, oh, com vocês agora, vamos ver se não vai ficar com cara de joelho com a participação de vocês, beleza? Eu digo, Campos, vocês dizem? Eu digo, Campos, vocês dizem? Eu digo, Campos, vocês dizem? Eu digo, Campos, vocês dizem? Parte. Felipe eu rei, eu rei, eu rei, eu rei, eu rei, eu rei, eu Such <laughs> Encontrei o um microchip, encontrei o um microchip enterrado na plantação de cana, com um grito negro que hoje emana, emana, emanou na cabeça do Mano, MC Guerreiro do Novo Paradigma, Pai Dig, a solução do enigma, pro povo se livrar da corrente maligna, no domingo liguei a televisão, minha intuição disse que o domingo Jorge Novo é a manipulação, de quem não tem a cosmovisão De que nosso sangue tem a cor da revolução Modificar sem derramar sangue Sem bang bang Nenhum instante em nossa gangue Tecnologicamente ponto com ponto ciente No continente mãe, África precisamente Então me liga, liga Porque hoje fica na Moringa Fica Serra da Barriga No Quilombo 21 no quilombo, no quilombo 21 No Quilombo 21 No Quilombo 21 No Quilombo 21 No Quilombo 21 No Quilombo 21 Uou! Uma salva de palmas aqui pro Lewis. Criou isso aqui tudo na hora. É isso? Algumas coisas você já tem matutado na cabeça. Alguém quer vir tentar fazer aqui uma batalha de hip hop? Não, né? Aí ah, toca abaixo. Vem, vem, vem. E o, o Box? Pra gente terminar essa, esse negócio legal aqui... Ei, Felipão, isso aqui é muito legal, já fica de dica para vocês que querem começar a mexer com música, produção musical, batidas e samplers, chama-se Box. é free, aberto na internet como a Campus Party gosta, open source, então, você vai lá em Incredibox e começa a criar suas batidas. Alguém quer vir tocar? Um dos músicos, vai Tocar o Incredbox aqui Ah, vai, é facinho ah, <risos> Vem aí Aê, garoto Uma salva de palmas aqui, ó Beleza Todo seu ali, a picape, DJ Go! Eu obrigado pela sua participação aqui, vocês anotaram aí também? Então olha quantas coisas vocês saíram daqui hoje matutado né? Sabem intervalos? Ô Fê, Vocês aprenderam intervalos, vocês aprenderam a achar uma nota musical usando uma fita métrica E vocês aprenderam que existe esse negócio chamado Box, Que você pode brincar na sua casa e fazer novas batidas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido Inspirado com a música aí, espero ver vocês mais, mais vezes aqui na Campus Party. Até mais, obrigado, viu?